que é a dieta de 21 dias. A dieta de 21 dias é um revolucionário protocolo de emagrecimento 100% natural, que foi baseado em mais de 1.200 experimentos científicos para ajudar você a perder peso e gordura corporal, mais rápido do que qualquer outro método que você já tentou, sem passar fome, sem contar calorias, sem abrir mão de alimentos deliciosos e sem ter que fazer exercícios monótonos e chatos. Ao seguir a dieta em apenas 21 dias você vai emagrecer de 5 a 10 kg de gordura corporal em apenas 21 dias. Acelerar o seu metabolismo. Melhorar seus níveis de colesterol. Reduzir a celulite. Vestir dois ou três tamanhos abaixo de suas calças. Melhorar o tônus muscular. Cabelos, pele e unhas mais bonitos e saudáveis. Aumento de foco e energia e uma série de outros benefícios para a sua saúde. O oh, que eu recebo ao adquirir a dieta de 21 dias? 1 um, – Descubra a ciência por trás do emagrecimento rápido e saudável. 2 – Como se livrar da compulsão pela comida e ter total autocontrole. 3 – O plano ideal para perder peso e queimar gordura em tempo recorde. 4 – Videoaulas. Simples séries de apenas 30 segundos para triturar a gordura corporal. 5, bônus capítulo premium, finalmente revelado, assim que encerrar os 21 dias da dieta, esse incrível manual vai te orientar e levar seu corpo a um nível superior que provavelmente você nunca imaginou ser capaz de alcançar. Você vai descobrir um protocolo super simples para nunca mais sofrer com o efeito sanfona. Você vai saber exatamente o que deve fazer após os 21 dias iniciais para chegar ao seu peso ideal em tempo recorde de forma 100% natural. Se você quer atingir a máxima definição corporal, nesse bônus revelo quais são os alimentos e os melhores horários que você deve comer para definir o seu corpo e baixar rapidamente o seu percentual de gordura corporal. Homens podem chegar rapidamente a 9% ou 8% seguindo o plano ideal. 6. Bônus livro com as tops receitas do Dr. Rodolfo Aurelio Esse incrível bônus foi desenhado para você poupar tempo, dinheiro e esforço na cozinha, enquanto perde peso de uma forma fácil e deliciosa. Você vai ter acesso a receitas saborosas, saudáveis e comprovadas que te ajudarão a emagrecer rapidamente enquanto aprecia cada garfada deliciosa. Já imaginou tomar um sorvete saudável, comer um brownie ou um chocolate sem peso na consciência? Aprenda nesse bônus como isso é possível. Receitas práticas e baratas que utilizam ingredientes inteligentes e selecionados a dedo para você melhorar os seus resultados enquanto se alimenta muito bem. O Dr. Rodolfo e nós da sua equipe confiamos e aprovamos a dieta de 21 dias e por esse motivo garantimos a sua satisfação ou a devolução do seu dinheiro. Se você gostou dessa informação e deseja adquirir o nosso programa, dieta de 21 dias. Comente, eu quero, nos comentários, compartilhe este vídeo, e clique no link que deixamos na descrição para que você possa fazer a sua inscrição no programa Dieta de 21 dias, e começar uma nova fase hoje mesmo. Obrigada e boas conquistas, você consegue basta que...